E nesse Shabbat de hoje, quem vai compartilhar uma palavra com a gente em Apocalipse 22, do verso 10 ao 12, é a parte. Disse-me ainda, não selles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Em cima desse texto tem uma pergunta bem interessante para vocês pensarem. Se Deus é bom, Ele poderia dizer então para uma pessoa praticar a injustiça? Segundo esse texto, continue o injusto fazendo injustiça. Então isso quebra um pouco com essa visão... De um Deus ali que é super bonzinho e sempre vai ser bonzinho aos olhos de todas as pessoas, né? Então, ele diz que o injusto que continue praticando a injustiça, né? E o justo continue praticando a justiça, né? E aquele que é santo continua a se santificar. Quem se separou para Deus continua se separando para Deus. Eu acho interessante esse texto porque tem diversas maneiras de interpretar, né? Uma delas é pensar assim o livro de Apocalipse não está tentando te convencer a nada, entendeu? Ah, mas então Deus escreveu esse livro porque Ele quer que eu tenha uma moral mais elevada ou que eu tenha é, mais sabedoria na prática da justiça. Não, é... Não quero mudar o seu caráter. A profecia te trata meio como se tudo estivesse pré-determinado, como se Deus já estivesse predestinado todas as pessoas. Então, não é para tentar mudar ninguém, porque Deus é soberano e Ele já sabe de tudo o que aconteceu e o que vai acontecer. Se você entende que você foi chamado para a justiça, tem um chamado para a salvação, um chamado para a santificação, continue praticando isso, porque você vai deixar de viver isso, vai desanimar, vai deixar sua fé desfalecer. Né? Lembre-se das promessas e continue é, com as boas práticas. Continue fazendo as boas obras, continue acumulando seus galardões no céu. Então eu acho que a palavra tem muito nesse sentido, e aquele que está fazendo a injustiça, eu não estou tentando te convencer a nada pode ficar fazendo o que você está fazendo. Isso aqui não é uma disputa de membresia entre instituições religiosas, como a gente vê por aí. Né? Pessoas tentando convencer umas às outras. De que tem um hábito religioso de batizar, emergir na água, ou tem um hábito religioso de considerar que idolatria é pecado e aquele outro grupo não. Não, não é uma competição. entendeu? Você sabe qual é a justiça que você precisa praticar, então continua praticando. Se as pessoas elas não querem é, praticar a justiça é um problema delas Muito provavelmente porque Deus as predestinou Para a condenação Ou como o caso de Judas né? Que estava predestinado a ser um traidor E era necessário que houvesse um traidor Entre eles Então, E a gente às vezes se incomoda com esse lance Da predestinação como se a gente não tivesse mais nenhuma capacidade autoral Ou autonomia de decidir nada Como se não tivéssemos livre-arbítrio Mas Deus Ele está acima do nosso livre-arbítrio Ele continua existindo mesmo com o nosso livre-arbítrio E a predestinação dele Você crê que isso é possível? a gente poder andar né, no livre-arbítrio de Deus e ao mesmo tempo ele ser completamente soberano sobre tudo, se você não entende, é muito simples, é porque ele é Deus e não você. E Jesus, ele fala assim, Eis que cedo eu venho e meu galadão está comigo, para a cada um segundo a sua obra. Ou seja, cada um vai receber o que fizer, tipo, seu galadão vai ser diante de de do que você fez. Então, assim, não precisa ficar se preocupando com os outros, faz a sua parte. Jesus, ele fala que ele vai vir sem demora e ele vem logo, né? O tempo da gente estar... Tá praticando e servindo a Deus é agora, a gente tem um hoje, amanhã eu não sei se eu vou estar viva, então quem tá vivendo na injustiça, talvez possa passar por momentos difíceis, achar que mais velha ela vai servir a Deus, mas sempre fala, quem tá vivendo na injustiça, que continue, vai continuar vivendo, quem é imundo vai continuar praticando uh, imundícias aos olhos de Deus, e quem é justo vai continuar na sua justiça, independente das situações, independente do que passar, ele vai se manter justo e o santo ele vai continuar vivendo uma vida de santidade, uma vida com o Pai. né? É hoje né, o dia da gente decidir servir a Deus. Enquanto as lideranças religiosas por aí estão muito ocupadas em tentar controlar o rebanho que pertence a Cristo, você vê que nem Deus está muito preocupado em ficar fazendo controle sobre a vida uns dos outros, né? E aí, se você quiser saber mais a respeito desse assunto, se deveria haver um domínio de homens sobre homens dentro da igreja, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê no próximo Shabbat. Falou!